Olá, estamos na última semana e foi um prazer estar com você durante esse período. Nesta semana, teremos uma atividade e a prova presencial no Polo. Os objetivos da atividade da semana são analisar os diversos estilos de aprendizagem e as implicações no trabalho pedagógico do professor,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 Será no dia 28 de junho de 2014, horário a ser informado pelo tutor presencial. Nesse dia, você deverá postar o arquivo finalizado. Aproveite esta semana para concluir a escrita do memorial de formação, fazer uma revisão, observar coesão, coerência, clareza, formatação e revisão ortográfica. Lembre-se também de reservar um tempinho para a organização da apresentação que será individual no polo. Como você já sabe, todas as informações sobre a produção e a apresentação do memorial constam no fórum especial e nas informações disponibilizadas na sala. Desejo-lhe sucesso em sua caminhada. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, segundo Timóteo 4, 7.